rampa aí vem as trilhas ali de cima ali vem assim elas estão vindo todas assim ó elas vindo de lá elas vão seguindo aqui como ela ficou desceu puxar um até aí lá por cima ela vem e nessa parte aqui olha como ficou Onde eu comecei o começo do vidro lá, aquele preto lá Vem de lá pra cá É o branco Tá vendo? É a trilhazinha que vem assim, ela vem assim Vem, chegou aqui, como é que ela ficou aqui ó. Aí nessa área aqui essa área branca seu Aí tem esse branco lá, entendeu? Aí do mesmo jeito também do outro lado já É a trilha aqui lá a trilha preta a trilha preta desse lado aqui ele já deu um quarto preto um, como se fosse um quarto rosa né e veio descendo e entrou toda nessa área branca aqui ela veio do barranco lá de cima e veio cortando veio descendo e do outro lado veio do outro lado então quando chegou aqui ela fez um x aqui embaixo aqui essa área aqui aí ficou a parte branca né e a maracaxeta tá toda solta por aqui ó esses brancos aqui que você tá vendo tudo é maracacheta é. tá vendo? é isso você vê que naquela outra parte ali ó ali já não tem nada tá vendo não tem nada aí quando pega o cordão lá de cima vem descendo vem vem vem joga pra cá Pega do outro lado lá também vem de lá para cá. Ficou todo nessa área branca aqui, ó. Como que é que é o centro? Valeu, abraço. Ah, boa tarde, Maurício Mococa. Hoje nós vamos falar sobre a Estromalina Preta. E também é falar sobre ela onde você pode encontrar ela. Lugar que tem caolinha, lugar que tem bastante quartos. É como você achar o vestígio dela. Então é muito importante por exemplo, as vezes o lugar que corre enxurrada, você pode achar achar os farelos dela você pode achar farelo assim, ó. então o lugar que corre enxurrada, ela está no meio, esses farelos tá na onde a enxurrada corre a enxurrada vai correndo, vai levando esses, esses pequenininhos assim, ó. Um pedacinho pequenininho assim, a enxurrada vai levando isso então quando você vai nem enxurrada, você achou esses farelinhos, que já, ah, esses pequenininhos, então, você achou os pequenininhos, já é um índice, já que você vai, que você já tem a turmalina ali por perto. E dali você vai olhando para os barrancos, ver se acha caulinho ver se tem quarto, quarto cinza se tem alguma coisa preta no quarto cinza que ali nós temos uma pedra grande de quarto cinza, contra uma linha então é muito importante, eu também vou deixar um vidinho aí mostrando como é que é o carrozinho lá de uma região que o rapaz mandou esse vídeo então para o pessoal ter uma noção, por exemplo se está andando na estrada aí, em algum lugar lugar que corre enxurrada é só dar uma olhada tem um cascaíno preto já dá uma verificada se é turmalina, e outra a turmalina tem diferença das outras pedras pretas que ela tem um certo brilho, vocês podem ver que na mão, essa aqui é natural, não tem tratamento nenhum ela ela tem um certo brilhinho é uma é uma turmalina que ela tem uma dureza essa que a ponta dela foi lapidada Então ela tem uma dureza entre 7 e sete e meio, por exemplo, essas que dá lapidação, essas tem uma dureza de 7,5. e meio. Já essa aqui, ó, essa aqui já tem uma dureza de 7, ó. se nós tem mais uma aqui que dá dureza de 7,5. esse aqui. A que dá dureza de 7,5, geralmente ela é tipo um lápis. Então nós estamos olhando aqui para ver se tem algum aqui mais Aqui, essa aqui é ó. Essa aqui também dá dureza de 7,5 Então a, a o resto dessa aqui dá tudo dureza de 7 Dureza de 7, uma pedra bonita E a que dá 7,5 também Você pode sentir no peso dela que ela é um pouquinho mais pesada Que nem é o caso dessa aqui, ó sente que ela é mais pesada um pouquinho mas é coisa também pouca diferença também nessa você sente que o peso dela é um pouquinho mais pesada que ela é mais maciça então isso aí é importante lembrar também o pessoal aí da daqui das varionicas e o pessoal que tiver interesse por elas também o contato está aí embaixo do vídeo. E o pessoal que tiver interesse também para aqueles riscadores de pedra lá também, o contato também está aí embaixo do vídeo. Esse aqui ó, é um quartzo. Essa, essa pedra grande, ela é um quartzo meio, meio branco com cinza. Com cinza aonde está a turmalina no meio. Vocês podem ver ó, que a turmalina está no meio dela. Na parte de cal, que é essa turmalina que eu tô apontando o dedo nela, ela tá fincada na pedra. A outra aqui tá... Ainda também tá enterrada uma parte. Então, se vocês veem um corte, por exemplo, com uma mancha preta, já dá uma olhada que pode ser uma turmalina. Aqui, se acabar de quebrar ele, tem mais no meio dele, né? Então, essas turmalinas aqui, tudo sai. sai. Sai mais ou menos um pedaço, Há algumas maiores, mas sai mais ou menos assim, tipo um pedaço assim, Tirado no meio do turmalina Agora essas miudinhas, quando vocês vêem lá no lugar que correm enxurrado, lugar que tem caulim que tem quartos, vocês vão no lugar que correm enxurrado. O primeiro lugar que vocês vão olhar, se o enxurrado, essas pequeninicas tá tudo ali. O está tá lá. Então é o primeiro índice que tem turmalina negra por perto. Agora achou turmalina negra, vocês podem achar também outras coisas, né? Pode ter outros mineral também aqui tem um pedacinho aqui no meio aqui que é nióbio ó. tá no meio da turmalina que caiu aqui no meio Eles esse é um pedacinho de nióbio ó. aí o pessoal também já dá uma olhadinha aí já vê o brilho dele ó. tem um brilho metálico parece um brilho de alumínio mas não é a diferença desse aqui que esse aqui um alumínio para pesar, pesar essa pedrinha que eu tô no dedo aqui precisa de pelo menos uma, uma pedra bem grande o alumínio é leve então essa tá no meio vamos deixar ali e lembrando pessoal aí também que hoje nós estamos fazendo aí um vídeo curto lembrar o pessoal para se inscrever no canal deixar o like não esquecer de, de deixar o like porque o, o youtube possa subir o vídeo e o mais o vídeo de hoje é para lembrar aí o pessoal que às vezes o pessoal tá aí numa caça aí para algum lugar então mesmo que o cara tá com detector tá passando detector em algum lugar ou tá passeando em algum lugar vê um lugar que corre enxurrada dá uma olhadinha assim né ele olhando ele vai que ele descobre alguma coisa então é o pessoal aí já tem uma noção Agora aqueles que já é garimpeiro velho já sabe disso, que é o lugar que corre enxurrada dá indicativo para umas par de coisas Além da turmalina, dá, dá indicativo até para diamante. O carro de ferragem também que escorre ali no meio também. Magnetita. Também desce ali no meio daquelas ferraginhas, aqueles pau preto que vai ficando ali. Então é.. Beira de estrada, assim, o primeiro lugar que a gente olha é o lugar que corre enxurrada Porque aonde a enxurrada corre, ela dá indicativo de, de muitos Principalmente onde tem quartos, Mas na onde corre enxurrada, você pode achar um pedacinho de cortes verde, um, Algum azul, alguma coisa, ali dá indicativo de linha azul, linha verde É difícil, mas pode acontecer e já aconteceu Agora e também dá um indicativo também daquela região também você olhar, examinando ali, o lugar ali, você dá indicativo de diamante também porque se você acha ferrar do diamante ali onde escorre água porque a região tem, tem alguma coisa então é muito importante, é importante que o pessoal dá essas olhadas assim e até umas coisas que não custa nada, você já está andando por ali mesmo e um lugar que escorreu, água está assim escorrido. tem um pó preto dá uma verificada do que está ali naquele pó verifica ver se, se é ferragem para diamante se é alguma coisa de turmalina alguma de turmalina preta porque esse cascainho da turmalina, da turmalina preta está ali onde correu uma enxurrada em algum barranco ali por perto tem turmalina então é um indicativo muito bom e também se tem ferragem para diamante também você pode reparar nos barrancos por perto também que tem uma camada de cascaim no barranco às vezes um metro de terra por cima, depois já dá uma camada de um metro e meio de cascaio, é tudo indicativo para o diamante. E lembrar o pessoal aí que nós continuamos aí com a, com as variônicas, e tem mandado aí também já esses dias agora para vários lugares. Também estamos com uma aí também para viajar também Entre amanhã também, amanhã, entre segunda-feira e terça-feira Que é essa que está aqui em cima da mesa Que também vai, já vai viajar Nós devemos mandar com um amigo nosso lá do Mato Grosso Só estamos acabando de acertar os detalhes E... Logo também nós vamos estar com outras também de cobre, totalmente feita de cobre. Acho que mais uns 30, 40 dias nós já vamos estar com ela também. É o mesmo modelo dessa, o mesmo procedimento dessa. Ela é toda feita de cobre, não tem nada de, de rolamento de ferro nem nada. É igual essa. O mesmo que essa faz, a outra também vai fazer. Só que a única diferença que vai ser que a outra é toda de cobre e essa é toda de latão, que é o metal amarelo. Que é a cor do ouro E mais pra frente Daqui uns 3 meses também eu pretendo Banhar de ouro Essas varetas Banhar ela toda de ouro Vai encarecer um pouquinho Mais elas, mas elas vão ficar muito bonita. E a outra de cobre eu ainda não sei Talvez banhe alguma, talvez não e também agora também, logo agora para o começo do mês que vem agora, nós vamos fabricar uns pêndulos. Uns pêndulos também de metal muito bem feito, com um testemunho. Tudo em latão, todo em latão, corrente em latão, todinho em latão. E assim que a gente começar a fabricar, a gente já vai mostrar também como é que eles é feito, como é que vamos fazer isso e o pessoal já ir é vendo. Mas hoje nós ficamos com a turmalina Por que a turmalina? Porque a turmalina ela é uma coisa que é um... Ela dá um indício assim, ó Ela dá um indicativo, você tá num lugar que escorre água Então você olhou ali, você achou um cascainho de turmalina ou você achou esse cascainho preto, essas pedrinhas pretas, é turmalina Porque... Se for outra pedra preta, por exemplo, que nem magnetita, ou martita Então, ó, é hematita ela, elas são não são preto não tem o preto de não tem brilho e elas são muito pesadas essas aqui ela é um pouco mais leve e também que vocês podem achar também é o, o indicativo para diamante então é a coisa que não tem muito erro então qualquer um que o cara achar lá é um indicativo de alguma coisa e logo vamos agora também, logo vamos ter um outro vídeo também Estamos tá esperando agora passar um pouco os problemas que está havendo aqui Esse problema do covid aí, que não está podendo nem sair da cidade para fora E a gente vai começar a fazer uns vídeos também aí para os matos, para os rios, as E vamos caçar com o E vou fazer mais vídeos sobre os minerais também explicando também lugar local também que pode ser achado então vai ficar muito bom e agora nós vamos ter um vidinho aí no começo do vídeo eu já vou colocar um vídeo aí do lugar que tem caulim que o pessoal ver como é que é o caulim como é que que pode ser achado no meio de caulim pode também pode ser achado rubim, pode também o quartzo pode também achar vestido de Turmalina Preta Beirando Paulinho, abrir o caulinho pode haver o quartzo cinza também, outras cores também, com, com turmalina. E logo nós vamos ter mais uns vídeos bons. E agora nesse vídeo aí eu vou deixar no finalzinho um, um vídeo, um minuto e pouco, o pessoal ver como é que é o caulinho. E nós já vamos ficando por aqui nesse vídeo, que já está ficando um pouquinho longo. Espero que esse vídeo seja aí de utilidade aí para o pessoal, o pessoal ver alguma coisa. E até o próximo. Aí nessa parte branca aqui, Maurício, até o caulinho, vou dar uma olhada aqui. Para mim ver o que, que acontece. Tirando com a mão aqui. Que é feito em tempo real, viu? Dá uma lavada para ver melhor, né? Esse aqui ainda continua ainda maracacheta, tá misturado, tá vendo? Maracacheta. Ela corta para aqui adentro. É um negócio mais duro aqui. É um negócio brilhoso aqui, mas separar aqui, tipo um caroço de arroz. Aí está com um brilho aqui, não é, já vi aqui, maracacheta. É maracacheta. Pois é, Vou dar uma olhada para ver. Mas por enquanto não encontrei rubi não.